Olá! Hoje é quarta-feira e é dia de mais um vídeo semanal. E o vídeo de hoje é para quem está a vender a casa e tem crédito à habitação. Se está a vender, com crédito, deve ver este vídeo. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Hoje vou falar sobre o destrato, o destrato da hipoteca. No momento em que vende o seu imóvel, a propriedade passa para o novo comprador e vai ter que extinguir o crédito que tem associado ao seu imóvel. Para isso, terá que tratar do distrato da hipoteca. O que é o extrato? De uma forma muito simples, um extrato é um documento que indica que um contrato foi terminado, rescindido. No imobiliário, o extrato de hipoteca é o termo de cancelamento da hipoteca que é absolutamente indispensável para transferir o imóvel para o novo dono. Com este documento, o banco renuncia à hipoteca que foi constituída a seu favor e considera a dívida saldada deixando de ter quaisquer direitos sobre o imóvel. Se tem que pedir um extrato porque pagou a totalidade do seu empréstimo, então terá que se dirigir ao seu banco. Precisa de levar uma certidão de permanente atualizada e desde janeiro deste ano, 2021, que o banco não lhe pode cobrar nenhuma comissão por isso, devido à lei que saiu no ano passado, 2020, a Lei número 57 de 2020 era frequente os bancos cobrarem comissões pela emissão deste documento e se lhe pedirem para pagar algum valor por este documento fica a saber que não o podem fazer depois de receber o destrato da parte do seu banco tem 30 dias para ir ao conservatório do registro perdial registar, ou aliás, cancelar o registro e só nesse momento é que o imóvel fica livre de ónus. no entanto, se vai pagar a dívida com a escritura de venda da sua casa, o processo é um pouco diferente. Existem duas hipóteses. O distrato tradicional, em que o banco envia um representante à escritura com o termo de cancelamento e leva em troca um cheque que cobra a dívida na sua totalidade. O destrato terá que ser pedido presencialmente no seu banco com pelo menos 10 dias úteis de antecedência. E atenção que o dia em que pede não conta. Tem que indicar é que é o dia, a hora e o local onde vai ser realizada a escritura para que o banco possa enviar o seu representante. O seu banco também lhe vai pedir uma certidão permanente atualizada. Uma nota importante, o banco cedente, o banco que está a libertar a hipoteca, tem que indicar até ao terceiro dia útil anterior à escritura o valor do montante em dívida para que possam ser emitidos os respectivos cheques bancários que pagam ou que liquidam essa hipoteca. Alguns bancos são uh, um bocadinho mais chatos e exigem que o cheque seja passado em nome da instituição de crédito e no valor exato do, da dívida. Portanto, informe-se junto do seu banco para saber qual é a situação em que, em que está. A segunda hipótese é o destrato via protocolo APB. O protocolo da Associação Portuguesa de Bancos permite uma simplificação do processo, evitando a deslocação do funcionário do banco que se vende e substituindo-a por uma transferência direta entre o banco que vai emprestar o dinheiro para a compra da casa e o banco que está a libertar a hipoteca. E isto é feito mediante uma declaração pedida junto do, do, do balcão do vendedor em que este autoriza o banco que está a emprestar o dinheiro ao comprador a fazer a pesquisa um, no, no, no sistema bancário. O pedido também tem que ser feito ao seu banco, mas alguns bancos já permitem que seja feito nas aplicações próprias dos, dos, dos bancos. Um, tem que o fazer com os mesmos 10 dias úteis de antecedência e a única coisa que tem que indicar é qual é que é o banco que vai emprestar o dinheiro. Não tem que indicar, não tem que indicar nem data, nem dia, nem local de escritura. É claro que este formato de distrato via protocolo APB só se aplica quando existe um crédito na compra. Se a compra for feita com capitais próprios, teremos que voltar ao distrato tradicional em que vai um representante do banco receber o cheque bancário e entregar o termo de cancelamento. Notas finais para resumir o processo de um, destrato. Tenha consigo o código de certidão permanente quando for pedir o distrato. Assim que souber qual é que é no dia da escritura, vá logo ao banco e informe e faça tudo atempadamente. Não deixe para o último dia. No dia da escritura, o vendedor vai ter que pagar aproximadamente 50 euros pelo cancelamento do registro. Apesar da dívida já estar paga, existe um registro na Conservatória e o notário vai lhe pedir 50 euros para fazer o cancelamento desse registro. Por último, não se esqueça que, apesar de cancelar o crédito, não vai cancelar os seguros uh, referentes ao imóvel, o seguro de responsabilidade civil, que provavelmente tem, tem no mesmo banco, uh, ou o seguro de, de, de vida que garante o seu banco. Deve-os cancelar após a escritura. E assim concluímos o vídeo desta semana sobre o destrato de hipoteca. Espero que tenha sido útil e que goste. Todas as semanas lanço novos vídeos com conteúdos exclusivos especificamente para si. Subscreva agora o canal e receba em primeira mão todos os meus vídeos. Até à próxima semana, até ao próximo vídeo, deixo-lhe o convite do costume. Vamos conversar?